Nas nossas brincadeiras pelo mundo, vamos hoje praticar o Joque po. po. simples, fácil, que vocês já praticam no dia a dia na escola, entre os amigos. O Jokem ele é uma brincadeira do Japão. Você sabia disso, Pedro? Pedra, papel e a tesoura, certo? Fiz aqui no chão, uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco linhas. Isso, os dois vão começar aqui. Quem ganha, avança. Quem perde, recua. Ok? Quem chega lá no X, dançou, perdeu. Ok? Jó, quem, pô? Tabuleirinho for? que a gente fez aqui. Não, pra gente quem brincar de Joque quem, pô? Jó, quem, pô? Caramba! Direto, legal. Boa, boa, boa, boa. Agora na brincadeira labirinto, que é a brincadeira de Moçambique. Primeiro vamos desenhar aqui, neste papel sulfite, um labirinto com oito linhas. Um, One, two, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos agora as casinhas onde vai marcar o ponto, né? Aqui os avanços. Cada extremidade, cada gente sentir. Quem chegar aqui, começa aqui, termina aqui. primeiro chega aqui, ganha. Vamos lá, então. Esse jogo, nós vamos precisar também de duas tampinhas, uma de cada cor, né? São dois componentes. E vamos precisar também de uma pedrinha. Porque, como que é a brincadeira? A brincadeira é assim. A pessoa esconde a pedrinha em uma das mãos, coloca a mão para trás e esconde. Traz a mão e quem está do outro lado tem que adivinhar, tá? Acertou? Avança. Isso, Pedro avança Isso aí, ok, continua okay. Pedro avança, mais uma casinha isso <tos> Vou fazer essa mesma brincadeira aqui no tabuleiro do jocantone. Em vez de fazer o jocantone, vai, é, é, vai acertando com a pedrinha. Não pode olhar! Essa aqui. É pequeno? Ah, eu mostrei. Deixa volta. Eu mostrei. Botar uns palhinhos de dentro. Agora tem que acertar.